Olá, meu nome é Laís e eu sou psicóloga, formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o projeto que eu gostaria de apresentar é, é um grupo que eu estou realizando durante a pandemia, um grupo de psicoterapia online para idosas. Esse grupo ele é semanal, uh, todo dia, né, mesmo dia e horário, toda semana, dura aproximadamente uma hora e meia, e tem cinco participantes. Ele é originário da clínica Ana Maria Popovic, da PUC. Era feito na modalidade presencial com sete participantes. E agora cinco aderiram à modalidade virtual. E o objetivo principal do grupo é acolher as angústias dessas idosas nesse momento é, de isolamento, né, de pandemia. Ah, elas são um grande grupo de risco no que se refere à Covid-19, mas também ao que se refere à saúde mental. É, porque nesse momento, é, ficando presas em casa, longe da família, é, essas questões é, ficam muito mais é, em risco. Né? Então, questões antigas se acentuaram, né? como solidão, é, humores deprimidos, é, problemas conjugais e familiares. E, portanto, torna-se ainda mais importante agora ter um lugar de escuta e acolhimento para essas pessoas, né? Uh, um apoio uh, para essas idosas no momento aí de de isolamento. E a gente tem algumas dificuldades em relação à internet, uh, privacidade, que às vezes é complicado e manuseio aí do das questões tecnológicas. Muitas vezes elas precisam de ajuda de algum familiar. Uh, mas apesar de tudo isso os resultados são muito bons é, tá sendo essencial para elas nesse momento é, é um lugar que elas podem trocar falar das, das dificuldades delas e, e perceber que elas não estão sozinhas né então tá sendo muito importante para elas e eu acho que aí que fica né a importância do projeto né de poder expandir esse tipo de cuidado porque a saúde mental ela tá em grande risco agora nesse momento e, e principalmente no que se refere a pessoas idosas né então seria muito importante é, ampliar aí esse atendimento aos idosos né que as barreiras para esse tipo de atendimento sejam derrubadas, para que a gente possa uh, dar um auxílio aí a essas pessoas que precisam muito do nosso suporte profissional.